what is going on crack addicts welcome back to the channel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 Eu vou pedir pra você virar de lado agora. Eu vou querer só ver um pouco do seu posicionamento. A gente vê, ela tem um pouquinho de projeção no pescoço pra frente. Ela joga um pouquinho da barriga pra frente, mas é bem pouca coisa também, não é nada. E realmente é bem tenso quando toca. <risos> hum. Quando a gente desce da linha aqui, licença aqui, tá? Uhum. Ali é do quadril. Percebo que não tem muita coisa, mas quando eu desço, vai um pouquinho mais pra frente. Quando eu olho pras pernas dela, você pode ver que a perna direita dela fica mais esticada que a esquerda. Vocês estão vendo? Acho que vocês conseguem ver aí. Você encostar as mãos nos seus pés. Isso, ótimo. E agora você vai desenrolando devagar e levantando. De para pra frente. Incomoda? Não. De boa? Senta pra mim, virada pra cá Isso Eu já só um teste cervical agora simples É diferente um lado do outro pra você? Tranquilo? Lateral Outro Estranho Estranho um pouquinho A mão aonde? A mão aqui embaixo Isso Boa clássica, né? Vou ver que uma perna dela estava tá mais esticada, provavelmente ela tem um pouquinho de diferença. Lado direito, um dedo de diferença, um dedão de diferença. Então, eu sinto que tem um pouco. Quando eu venho aqui. Qual? Direito um pouquinho mais sensível ou esquerda? Ixi, difícil. As duas incomodam um pouco. É. Quando eu faço pressão aqui, ou pressão aqui diferente ou igual? Selecionar perna dela, para a e agora uma elevação de perna só. Ju, vou pedir para você levar essa perna sem dobrar o joelho. Estica a perna inteira lá em cima o máximo que você conseguir. Boa. voar. Sente uma mais fácil que a outra ou foi igual para você? Eu acho que a esquerda é mais fácil. A esquerda é mais fácil. É. Tá legal. Quando eu jogo para cá... É diferente de pra cá? É. Qual te incomoda mais? É... Eu vou subindo, eu vou subindo, falando. Esquerda. Esquerda te incomoda mais? Uhum. Também? Uhum. Aqui, menos ou igual? Menos. Mais um pouquinho também. Lado esquerdo, então, é um pouco mais. Interessante, flexiona a peça para esticar-se, isso, tá bom, vou pegar aqui o ponto de contato no saco, não vai cair tudo segurando, a gente vai fazer um movimento rápido e curto, aqui, ótimo, Abaixo, por favor, de novo, nossa, é, é bom. É bom? <risos> Tudo bem? Uhum. Não, vou dar um ponto de conta aqui, bem aqui. Solta um pouquinho mais aqui em cima. Ótimo, garota. Tudo bem? Uhum. Foi tranquila? Foi. Pernas bem alinhadas. Quando eu faço a flexão de perna, vou pedir para você levar de novo a perna para mim. Ótimo. A outra. Ótimo. Ótimo. Caraca, a esquerda subiu mais né, no movimento. Lembra? Aqui ela falou que volta. mais lado esquerdo você falou viu? Uhum. bem parecido tá só que agora eu é vou Específico do que a gente vai ajustar. Isso aqui. Eu vou jogar um pouquinho mais pra cima só. Essa aqui. Essa daqui tá bem presinha. Deixa eu jogar um pouquinho mais pra cima. Perfeito, yeah. okay. respirar okay. okay. okay. okay. okay. okay. okay. bem fundo e soltar o ar. Né? Excelente. Girar, não vai ganhar, não, estou segurando. A gente desce aberta para aqui. Pedir para você respirar bem fundo soltar bem o corpo. Pode soltar bem. Ótimo! Se quiser deixar, está muito desconfortável, se quiser deixar aqui assim. Uh, ótimo. Tranquilo? Uhum. Vira de barriga pra cima pra mim, por favor. Show. Legal. eu vou pedir pra você um pouquinho mais pra cima. Aqui, tá bom? Ótimo. Pode ficar bem no centro aqui mesmo. Isso. Muito desconfortável a cabeça aí? Não. Então... Diferente daqui, uhum. aqui mais é só tá. é. legal. A gente vai mexendo essa sua segunda vértebra aqui, tudo bem? Uhum. O transistor está bem baixado uh, Ótimo Aqui chega a incomodar? Tô. Um pouquinho uhum. Esse segmento aqui inferior Eu vou querer só fazer um teste na sua mordida, tá? vou pedir pra você abrir a boca e fechar. Abre, fecha. Se eu flexiono, se eu jogo pra cá, abre, fecha. Dolorido? Não. Vou cá. Fecha. Não consegui sentir. Não? Não. Então tá bom. tem um breve desviozinho, mas é quase nada. Então, hoje na primeira consulta, eu não vou mexer muito, não essa região dela, eu quero ver como ela fica com os ajustes de cervical e torácica, conforme a gente vai O direito dela não sobe tanto quanto o esquerdo, não sei se vocês conseguem ver aí. Um pouquinho... Tenso. Tá, um croque croque. Uh, tranquilo? Uhum. Acho que na mão dela não tá tão, tão ruim. Mas gosto de avaliar bem. Só vou ver ombros. Hum, os ombros eu não senti tanta diferença. Talvez o direito um pouquinho mais mas pouca coisa também pode soltar bem o isso If you made it to the end of the video, guys and girls, thanks for watching and don't forget to subscribe for more.